Oi caraças! Começa cedo! Oi caraças! Outra Ai! Que... Como é que é, pessoal? Eu sou o Spartini. Muito bem-vindos a mais um episódio de Layers of Fears 2. Uh, no último episódio já desvendámos algum conteúdo aqui do jogo. Uh, tivemos alguns jumpscares, mais do que aqueles que talvez gostasse de ter. Mas estamos a falar de um jogo de terror, portanto, é perfeitamente normal. Nós ficamos aqui nesta encruzilhada eu vou já continuar e pessoal se estão a gostar da série ou pelo menos do último episódio e deste episódio eu agradeço aí os vossos likes ajudam-me aqui a ficar motivado e a produzir mais conteúdo para vocês apesar de que eu gosto muito e cá por fazer jogos mas faço muito as gravações para vocês portanto se gostam agradeço o vosso like e subscrevam o canal se ainda não o fizeram um, nós tivemos ali um acontecimento no último episódio em que o gajo, tive, não sei quem, mas uh, deve ser tipo o produtor, nos fez disparar sobre um manoquim Disse que a escolha era nossa e tal, uh, mas que o the right one, e eu, eu acabei por disparar para o da direita. Aparentemente estava certo, não sei. Não sei se disparar para o da esquerda, se vai ser diferente ou não. Mas no meu caso, eu disparei para, para o da direita. E agora estamos aqui noutro sítio Tem uma porta fechada Porta fechada não Está aberta mas não dá para abrir é. Por aqui. Não vejo nada Ok Ai, caras! Começa cedo! Começa cedo esta merda. Bora lá. Começa cedo isto. Parecia o. Um... Aquele boneco. Mas em formato grande. Do sol? Aquele que anda no triciclo? Bora lá. Esta merda dos, dos jumpscares é mesmo bom para, para o coração É quase como fazer uma corrida Fica aqui acelerado, aceleradinho Com uma sala que não tem nada Um note não Oi oh, CAROÇAS Outra vez Outra vez Outra vez ainda por cima não dá para para ali Mas o que é que se passa? O que é que se passa aqui que com o boneco estúpido meu? És tu! És tu! Filho do mar Tudo que aventunha Que é? é? aqui agora lá oh, ok ok ok tudo bem tudo bem é assim que vocês querem jogar tudo bem vamos embora vamos Oh. Oi, não dá tempo a fugir? Hoje, oi, está oi, trancado. Mas mais porque estamos aí para baixo, meu. O mar é para cima. You shouldn't play with strangers. She wouldn't like that. disso game. She doesn't like it when you play with anyone but her. Não, eu não, eu não quero brincar com ninguém, cara. Não quero brincar com ninguém. Tem me ir embora. Aqui. Eu fiz para mim é do 70ºC Link Lock Pistol Fully Operation É, vamos saber, vamos saber Gun Pounder, 4kg Ok, uma réplica de uma arma Boa para disparar 4kg de pólvora Parece uma receita para um bolo Eu vi. Eu vi! Penses que não vi, mas eu vi! Mais uma nota Only one of us knows what must be done. Only one of us knows what is in stake. At stake. The other doesn't need to know, doesn't need to understand, only to listen. Ah, Ok, ele sabe o que é que vai acontecer? e Eu não. não. Eu não preciso saber, né é? Ah, o gajo estúpido, estúpido que se vai assustar. Não interessa. Então precisa de saber o seu papel. Haha! Flashlight! Shhh! tu medinho, não né? Eu tenho que aqui estar Eu tenho que para ir para isto Vão lá vocês, vão lá vocês Está safe? Está safe? Para este lado Não, para este lado não dá Por favor, deixa-me em paz tem que, tem que ir por baixo? Não Hum, uh, e mal vai? Haha! Haha! Não, não, não! Oi, não posso mexer! Não posso mexer, como? Posso, posso, final posso. Oh, que merda! Pois, pois, pois, pois! Final dá para fugir. Close a porta! Como, como? Ai! Ai! Ai! O martelo, martelo, pega o martelo. They'll be here any moment. Lily, I'm, I'm scared. You should be scared. You know what happens if they find us. They'll send us back. <fixos> Espera o martelo. Hey! Sabemos o que somos, mas não sabemos o que podemos ser. Né? Morri. Será tá que morri? Ah, é para fugir. Já morri outra vez. Sim, morta, morta deve ser linda. Deve ser linda, pariu, pá. Ok, ok, ok, ok. Temos de fugir. temos que fugir ai ai Eu temos que fugir agora, agora está aqui o mundo OI OI ai ai que uh, morta é uma coisa assustadora Não é nada ela é assustador Agora vamos morrer aqui uma cada vez, né? fechar as portas ah. ai ai ai ai ai ai ai ai tá quase tá quase, de ah. ai não não ai ai Não! ai não, Não ser, não ser. Já mais, já mais ou menos sabemos como é que é. Já mais ou menos sabemos como é que é. Desta vez que conseguimos, ah? Desta vez que conseguimos. Bora, bora, bora. pois não podemos esquecer de fechar logo a porta. Bora lá, bora lá. Fecha, fecha. Vai, uh vai! -huh. Uh -huh. Tá caçada, vai caçar a tua prima. Eu tenho que ir agora. Vou. Ah, já estou no outro sítio. Jesus. Oh, não pagues a luz, meu. Não pagues a luz. Tudo bem? Ok Praticidade de de volta É bom uh. Coloca a máscara a máscara Ui Ah aquelas coisas que eu tenho apanhado é para isto Deve ser né? Ah, uh, não, não sei qual é a máscara. Estamos agora entrando na parte borra. Esta área um não mesmo. Inside every other is one of their born the Um the Sitting on a park bench, alone. Talvez de alguma coisa, não? oi tá ali um barco. Ui, pera, pera, pera. Onde é o barco? O meu olhar. Cortífero. Não tem nada. Não. Ok. Ahn.. Um... Eu acho disse para colocar a máscara, mas eu não vejo máscara nenhuma. Uh, Oi, the, build the character motivation. What uh, lives lives me drives me what drives me what I want what I need my flaws what wants me. Que feia meu. Tem aqui alguma coisa para ver? Ok. Sim, senhor, ação. Não é mesmo. How far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there, buried, hidden away. Está simples, viado mesmo. Locked in a vault, a prison of himself. He tries, and fails to understand. A hungry animal does not think. It knows, it needs, it acts. Where reason dare not go. Instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind. ...and brave the storm of teeth and claws. Only then can he find the key gotcha. okay. and claim his prize. I que my prize will be out of here. Huh? Live. Live silver. Segundo ato A caçada Caçada o que? Será que nós vamos caçar o bicho? O dois? outra vez? Não Senhora Mais desenhos da caga Bora Vamos embora. Eu vou te caçar, cabrão. É isto. Yeah. É, uh. Could we take this again? Uh. There's something wrong with the picture. I, I, I, I, I think this? you must have moved. You just don't look quite yourself. caso, né? Esteja um bocadinho assim feio. Oh, pilha da ponta É pá, esta segunda parte do jogo, vou-te a contar, hein? Oh. Entra. Outra vez Entra! o mesmo sítio What? É para ir? Eu vou para a tá fechada. Tem tá short. Short. Ah, Vábe! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, hahaha. Caras, <laughs> Está bonito, tá? <laughs> Zalte! <laughs> Não <me ri. laughs> Não Jesus, meu deus Ok é Não? Hum, pera enfiar isso de algum lado no Submarino agora é? Ok é? É? Estamos no Submarino Com Creepy Balls Isto Vem com isso meu Eu vejo sombras Eu vi as tuas sombras Eu vi as tuas sombras Quero desistar quem? Eu vi-te, meu Eu vi-te Ai, hey, sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe Ok Alguma coisa aqui para fazer? Não? Mas por aqui. Sério? a flutuar comida a flutuar hein? comida a flutuar agora estamos no espaço é para vir dar ao mesmo sítio a faca dava jeito ai ai Ainda tudo podre. Vamos embora. Vamos embora daqui meu amor. Vamos embora. O gajo. O gajo. Estava ali que eu vi. Eu sei que eu não vi, mas eu vi. é uma coisa ou não? Fui silêncio. Ah, lá, lá, lá, lá. É pra frente? Ah, não! Não era pra frente. Não! vai, ainda lá. Não era pra frente, pá. Estúpido, então tínhamos o que era? Tinha aqui uma porta aberta, né? <risos> <risos> O ali? É noite. O tempo e a maré não esperam por ninguém. Está bem? Já percebi. Quer dizer, eu calculo que seja ali dentro, né? Pode não ser. Pode não ser. ter mais portas aqui? Não. Fechado. Tá ok. Vamos ver Vamos ver Ah que nada meu Deixa eu se embora Aqui uh. outro lado, aqui uma chavinha. Não vistes, não era? Havia outra porta aqui, não era? Ah, é, é para ver um filme. Ok, ah, conseguimos com a chave da porta. Boa. Ok. Podemos ir aqui. Não. Então pera. Posso ir buscar a chave e tenho que pôr uma porta aí? Será? Agora aqui na é nada. Oi. A porta. Não. É uma porta do outro lado. Eu. Oh. tem hmm. é algum truque aqui, deixa-me lá ver todos. Ui. Outra porta. Ah. Serve nada. Tem algum truque, né? Ah, agora põe a frame, não é? Isso não eraças. É, Espera aí, vamos lá, vamos lá. Tem a porta Tem as chaves Ah, fechadura Nice Só que agora já é a outra Esta Boa Muito bem Madre Marcel. E? Tragedy strikes as a heart despair consumes the soul. A life crumbles. A porta? Tem ninguém a entrar? Atrás de mim, o que eu tenho que fazer ó, o coração. Não consigo apanhar o coração. Ei, hey é alguma coisa que eu não estou a ver. Fechada uma porta Olá Alguém tem para aí um coração? Chief Home it may concern It has come to my attention that some of the food supplies have recently gone missing <laughs> In the light of this, ok E as pessoas já começaram a desaparecer, né, né? Possivelmente por causa daquele estupido bicho que anda aí por aí. Ah sou eu Boa Desistei agora oh, Não nada A porta não nada aí atrás Estava a fazer com esses passos mesmo creepy meu Fogo oh, oh. Hum, tem um código está okay. uh, quieto tem um código ali uh. aqui está a sabedoria e o código também 900 Nove zero zero zero zero zero zero zero 0, 0? É? zero zero zero zero 0, 0, 6 tanto uh, zero, zero, seis. Manique é esperto do tamanho. Ei, okay. pessoal não. Thou is common. All that lives must die. Passing nature. Apanhas com isso, tudo, tudo que coisa e tal. Vamos agora não consigo sair daqui. Eu precisava de um coração, meu. Como é que é? Não, não era eu, não eram os meus pés. Get up, Quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. A sério, eu vou poder. Mas como é que é um, um, um, um poço? Um poço no, no barco meu? estamos num barco? Okay. Lá? Posso subir para aí? Não. Não, não, né? Posso ir por aqui? Ok Puxada. Senhora O é mais A gente gosta é de cheiro Ah, isto muda as coisas, ok. vamos percebi. Isto é igual, não? Ah, é uma para trás, outra para a pé. Ok, então pera aí. Vamos... Não, não, não. Aqui. Vamos pôr. para se calhar. Não, não, não. não lista garista assim. Parece vai. Por ali embaixo, né? Aqui tá tá para se embora. É isso É certo. Vem de outra vez. Vai vai. Doze. Para chegar a trinta e oito. Posso pôr mais. Ah oh, graças. Quanto é que está? Vinte. Falta dezoito. Portanto temos que pôr nove. e já não vai dar 7 e2 o 20 horas 70 a vi mensagem já pelo 10 10 você dá para trás não 5 9 Vai, vai, vai, vai, dá uma volta 8 Tem que fazer todas, é? 7 Ah, Ingenheim! Não, posso pôr ainda 1 um. Igual falta 6, ó O voltar. See OK, deixa-me para aí agora, não. Ah, tá aqui. OK. O elevador. Oi. Vamos, amigos, vamos, amigos Eu tive-vos a ajudar lá em cima. Eh? Eu tive-vos a ajudar lá em cima. Ok, ok. Gosto muito de vocês, mas eu tenho que ir. Olá, que gás gajo do coração tenho uma flor para ti Oi, pois, pois. Não. Tem que ir lá para baixo agora? Deve ser Vou outra vez para o elevador? Não, isto não dá para mexer Tempo hoje. Tem que vai estar sol. Um sol. Bonito. Não me matei pelas costas. Não me matei pelas costas. Ah. para subir. Vai, ah, vai, vai. Tenho esperança. Estamos... Estamos aí para o sítio certo. Não. Ai. Olha ali um daqueles bichos. Oi, outro. Ah, a porta boa. Estão labirinto, graças, Vá. Vamos aí, vai Vamos lá O que é isto? Incidente Videdation, cruel prince Madness, death, something Objects and fear okay. Não nada Não Ele está a cantar, não, não me agrada coisa é, não? Como é não? dá? Tá? Vamos embora! Tinha uma cena para te passar por baixo Jesus, é cheira-me que é por aqui Cheira-me, é que é por aqui Olá amigo, estás bom? Não estava ali isto Não estava ali, não estava ali Hã? Tá o que é que faz aqui? Isso está fechado, está trancado Que merda Outra vez para cima Ah, Olá Olá amigo, estás bom? Tu mexeste? nada meu Ui está aqui qualquer coisa Porta fechada Olha, algum de vocês têm uma chave? Preciso... Ui está aqui mais uma coisa para descer te... Precisava de uma chave Se vocês tiverem tava de andar aqui à procura feito maluco Ei Está fechado? Ai, canojo! Ai! Hey! WTF, meu! Ah, por aqui, ora, É tudo um ato, é tudo um ato. Fechar! Ui! Cães! É tudo um ato, é tudo um ato. Desde quando carrego no web é para subir? Tudo a fingir Tudo a fingir Dog training plus delivery Ok, cage that contains delivery to be the anger of the deck Keep uh, getting to the minimum of stress and blah, blah, blah. Ok, vieram cá deixar cães, não vejo cães pá Até isto é para andar as voltas Ok, viemos cá para cima só para andar às voltas? Ou foi só para ver aquilo? foi só para apanhar aquela nota, né? Pois devia ser. Demora. Não é suposto não é para aqui. Ok pronto eu vou para cima outra vez. Chato graças meu. Vocês mesmo chato pá. Faz alguma coisa aberta aqui. Ui assistimos que a minha própria sombra. Eu não vejo nada meu. Oh oh oh oh bacana. Vê com calma. Vê com mais calma. Ah, se calhar consigo mandar esta merda abaixo. Não? Tem alguma cena para mandar abaixo? Não? Aparentemente uh, não, queres. Então mesmo, né é? Yeah. Aqui, não? Não vês nada, meu? Aqui também não. está aqui umas escadas. Ok. Sorry, my bad. Nope. Nooo, noo, no, noo, noo. Quenzinhos, quenzinhos, para ah! nada, nem vou pôr cá dentro. Está bem lá. Chefe Chefe Ui, caraças Não Sabia Já sabia que eras tu Já sabia Que eu fiquei contigo Olha, há algo lá Onde? Onde? Onde? Onde? Não. não This is what I saw. You have to believe me. We're out on the do of the world, Mr. Hardy. Nothing is as it seems. Ui, tele mescadas. Tanta Neva, meu. It. Hardy will get to uh, without it belong Captain Baines. The captain is the main character of the story. Some people call him the Black Wonder because the color of his ship sails. Captain Banes is a strong and the fearless. Always gets the treasure at the end. Okay, Mr. Hardy is a biting genius of the captain because Mr. Hardy can that because problems <laughs> but no some Captain Bane Altas aqui, não. Oh. Fico o quadro bem da feia outra vez. Um. Escadas. Nem preciso de ginásio, a quantidade de escadas que eu já subi de Xi. Oh! Not funny! Mas ainda se riu, filho da mãe. Check O que é que é suposto a fazer okay. Vamos embora a casa das máquinas Vamos a todo o vapor Para fora daqui Já mais um bocadinho eu um pedi sobe deixa sobe deixa sobe deixa sobe deixa mais um bocadinho uh... ui temos aqui uma porta ei this one's empty too we need to keep looking I mean Captain there's something out there hush now stay behind me I won't let anything happen to you Olá escuridão O que tens tu? Ah, escuridão O que tens tu? a ah, escuridão O que tens tu? Será que conseguimos? Será que conseguimos? Oi Oi Oi Oi Oi Olha uma porta Olha uma porta Ai vai vai Não dá para fechar puta Ok, ato dois, para bem que seja só dois atos. É, vamos lá, para baixo, né? Vamos lá, vamos lá. Olá, beleza! Oi, beleza! Adeus, beleza! Ai. Beleza meu amor! Sério! Ah, isto é só fugir, caraças Oi! Caracas, pá! Não era eu que que devia estar a caçar, pá? Okay. Not that. Uh, such an opportunity! Such an up uh, responsibility to unleash what has been trapped for so long. You can hear it humbling, rattling is cage I need to get out. What is this? lá, ai, este jogo é mesmo creepy as fuck, lá na banca na banca ou não? oi oi sou a mim ninguém lá, não há nada aqui fechada fechada aparentemente não aqui nada, né que é uma coisa? James! Saber o que o é que tu está O motivo vem a razão. Instinto ou Instinto ou razão? ou desistir Oh, message mine. Não fiz nada. Trust your instinct to the sky. Don't então, think one que... life outweighs the other. is no other way? No então other way. tem que pegar e depois largar. Não o que, é que uma vida pesa mais que a outra. Não há outra maneira. Eu te pago o preço. Vou outra vez. worthless, so. Some things must be left behind. Some things. Opa, então que parar aqui a mesmo sete para Deu ali a luz, né? Que é capaz de saber o que é que é que é, isso como uma porta. Você não, não, não. Você deixou-se ir. Você ganhou. Já. Você nunca vai conseguir. Porquê? Vamos aqui, o um martelo. Ah, tem giro. Meu Deus. Uma vez, viu esse jovem trazer um rata de pé na gata. She held the boy's head in the gutter till he promised to never do it again. This old... all. So. Ah. Huh? Mais nada? Ok. Owen, não? Ei boy, olha o gajo que fez-se embora Ei, tu quem eras? Hã? Ah? Eu vi, -te. Eu vi... Ih, caraca, só tem tanto dinheirinho tudo. Ah, que nada para apanhar meu oh. eu hey. yeah. e chegar a onda a taça aqui é a nossa taça final é Era bom demais! Era. Era bom demais, é a porcaria de um peixinho podre, meu. Nunca oh, é merda, vamos embora. É um peixinho podre. Agora é só peixe podre. Cadeira ouro. Ó! Oh. Sério meu! Shink Podre. Carta. Second Engineer Requisition Officer. I know that you have a word to me. It is to just saying that the ship is being unreasonable. He had left off the food, rotted. Yeah, me Getting redless, right, Okay, okay. I don't know. I don't know. olha lei. Ei. Esse pessoal veio aqui uma porta. que ah, é. on, we have to go. Oh. Did you hear that? This way. James, run. Okay. César, arreventou-me logo aquela merda. É sério. Para lá. Okay. Fora. Tem que ir. Tem ali outra mesa. Fica pra ajudar. Bora, bora, bora. Ah. Não sei é que tenho que Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Ganhou não gostou que eu tivesse aqui Vamos embora Toma Pop-Zoom Ui Não vi pá O que, é que queres? Ui O que é Hã? Como se eu porque estivesse aqui. Eu o gajo? Remember our It's not far. Okay. Desculpa. O que é suposto eu fazer? A vez tornar-as? Por <risos> <risos> que é que faço ao gás, meu? Ah, pera. Escasas. Ah, Elas tão fortes. mortal Entra na luz ui Está fechado não interessa não interessa estamos aí bem estamos aí bem Vamos a conseguir. Ah. Uh. Ok. Tirar isto e pôr. Fior isto aonde? onde? Espera aí. Fiquei com alguma coisa. Ah. Deve ter que enfiar aquilo ne... ali dentro. Oi, oh, está fechada. Espera, espera. Vou ter que ir para que lado? O fogo vem desse. Vou para aquele, né? Bora! O oh, que é que gás foi, meu? Ei, okay. olá, vai fazer cocó? Não. oi, puta. Ei, okay. olha. Something's coming. Ei, Já, já, já, ei, ei, ei, ei, ei, ei, Tô ei, ei, ei, não ei, ei, Não, porque que apagou é luz? Tesouro, tesourinho, Bloody roots. Hi, <risos> Tesourinho, estou outra vez no meu quartinho. Foi. Uma casa construída em paredes vigas. Ok. Uma luz. Ah, é do quadro. Do quadro não, do candeeiro. Tem mais alguma coisinha daqueles? Não. Está bem. Ok, pessoal, vamos ficar por aqui. Está emocionante esta parte inici inicial deste segundo episódio. Porra! que breca que sustos mas agora olha, parece uma lua mas agora está a correr bem se calhar só temos mais um ato não sei não sei quantos atos é que temos aqui mas este último passou-se mais ou menos bem tivemos ali bastantes sustos nos primeiros 15 20 minutos talvez agora aqui mais para o final já foi mais controlado mas estou a gostar estou a gostar vamos ver como é que nos chafamos aqui no final da da, da série e tentar perceber qual é que é realmente o nosso papel em tudo isto. Se estão a gostar, continuem a dar os vossos likes. inscrevam o canal se ainda não fizeram. E quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!